Cláudia Jimenes nasceu na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, em 1958. Ela fez o curso normal, com especialização em maternal e jardim de infância, e já na juventude se dedicou ao teatro amador. Cláudia Jimenez morreu de insuficiência cardíaca. Atriz tinha infartado em 1999 e operou o coração três vezes. Cláudia faleceu na manhã deste sábado dia 20 de agosto de 2022, aos 63 anos. A artista estava internada no Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. Com carreira na TV, teatro e cinema, a atriz iniciou sua trajetória na TV Globo em 1979, quando fez uma participação na série Malu Mulher. Em 1981, fez sua segunda participação, na novela, Jogo da Vida e no mesmo ano integrou o elenco do Viva Gordo. Foram cerca de 10 novelas, dentre elas O Torre de Babel, 1998, América, 2005, Negócio da China, 2008, Aquele Beijo, 2011 e Haja Coração, 2016. No cinema, o primeiro filme foi Gabriela, 1983, e Cláudia atuou ou participou de diversos filmes até 2006. O último trabalho de Cláudia na Globo foi na novela Haja Coração, 2016. O corpo de Cláudia Jiménez foi cremado neste sábado dia 20 de agosto, após velório realizado no Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro, familiares e amigos da atriz. Como o diretor Miguel Falabella e a cantora Ana Carolina, foram até o local e prestaram suas últimas homenagens para a comediante de 63 anos.